Mas M. Vamos lá galera, M. janela, M. janela. Por favor, precisava um documento. Estamos votados. É sempre a mesma história. Vocês vivem salvando besteira e quando precisa não tem espaço. Oh, quebra essa. Bom, é a última vez, vou falar com o temporário. Aguarde. Por favor, precisava um documento. Qual o nome dele? Bolo de cuba.doc. Precisamos roubar um documento, Camil. Qual o nome do elemento? Bolo de cuba.doc, Camil. Alistamos o documento. Direito, alistamos o documento. Não será possível senhor. o rescate. A unidade está cheia de arquivos. Solicito permissão da cooperativas. Missão concedida. Entendido. Entendido. Conteiro com sucesso. Vestiagem o processo. Ganho o desvio. Valeu. Atenção, processador. Faxbold solicita conexão com a internet. Aviva a vida internet explora. Maestro, por favor. E o Que okay. mentira, coro o CorelDRAW? Alguém aí falou CorelDRAW? Não, tá, Tô, tá, aqui tá, não, coro não vai dar, coro o drop. Ih, bom certo, vamos trabalhar? Então, é que falaram que não abriu é CorelDRAW. CorelDRAW? <risos> esse programa executou uma operação ilegal. Coffee Break, valeu galera. Rápido, modem, precisamos baixar esse arquivo. Oi, meu filho, vamos baixar, vamos baixar. Xa, loja, amore, aprenda bem. E é meu é juju. Tá morta? Tá. Ué, quero que viesse. Ixi, mizim, sim. Pra usar esse aqui você vai ter que fazer o trabalho com o do Flash. O guinho do Flash? Onde tá ele? Nessa zona, meu filhinho. deixa lá acho que ajudar. HD! Ah! Tô ferrado, o tinha razão. Eu nunca vou achar o plugin nessa zona. zona eu, eu que o diga. O processador é sempre folgado! Você está desorganizando todos os meus arquivos! O que você quer aqui? Estou procurando o plugin do Flash! Não tem plugin nenhum aqui! As memórias pegam o emprestado e nunca devolvem! Será que está com ela? <risos> Legal, achei o plugin! Que sorte, hein, Mouse! Mouse? Mouse! Mouse! Mouse! É Eu estou tentando organizar a bagunça que você fez e você ficar aí fazendo esse barulho todo! O que que tá acontecendo aí? HD, o mouse não tá respondendo. O mouse não tá respondendo? Isso é rápido. As memórias entram em conflito. Ei, ei, que bagunça é essa? O que vocês pensam que vocês estão fazendo? Vocês não têm vergonha? Eu passo o dia inteiro ralando aqui pra vocês e assim que vocês me agradecem, eu devia. Sador, é um seu. Você tá bem? Travei. E travou. Travou. Ixi, travou, hein? Uh, travou. E ela. O que é isso? Vai vou... botar? Tá, tá, mas não, Rápido HD! Preciso enviar as fotos das feras Boqueirão! Eu não aguento mais! Isso aqui tá uma zona! Desde que chegou essa câmera digital a minha vida virou um inferno! E ele que é o responsável! <risos> Abaixa o USB! Coitado HD! Só tá fazendo o trabalho dele! Nossa! Que bicho é esse? Não é bicho! É um close! <risos> Eu tô falando! Esse cara é bizarro! Vai HD que essa, essa! Podem tá conectando! Tá! Mas vai demorando! É isso? Nossa, que arquivo pesado! Boa sorte! Memória, o que é que presta! Rápido, Modem, precisamos enviar esse arquivo! Ixi, mas hoje já dia tá movimentado, acabei de baixar esse executável! executado! Ih, menino, esse aí vai precisar de essa prova! Galinha preta, aceita entender? Bacaninha! Isso aí é pra macumba? Não, não, isso é meu elogio! Você tá servindo? Fala que Modem, eu preciso descer ser hoje pra ontem! Ah, acho, Podente, assim você vai criar uma gastura Vai dar um Esse é muito chato, é possível de uma batida de gás você não é tem paciência, você quer tudo na hora Tá bom, tá bom, eu vou ver o que eu posso fazer, mas para de chorar Amor, você precisa fazer logo o piloto desse aqui. Um tal Osvaldo me saco no Messina Amor <risos> <risos> Rápido, Memórias Word! Eu tô cheio! Esse HD é muito mal humorado! Eu tô cheio, eu tô cheio! Eu tô cheio. HD, você precisa controlar esse seu temperamento! Não, processador! Portado de verdade, entendeu? Fum. Nossa, o que aconteceu com você, HD? O que aconteceu comigo? Antes era só música, agora ele tô pra baixar filminho também! Incrível, hein? E você sabe o que acontece quando eu fico cheio assim! Os olhos que você corrompem. Pela primeira vez acho que eu tô com dó de você. Por favor, processador, eu lhe imploro de joelhos, dá pau no casal. Eu sei que você é um cara influente, você consegue. Se não for por mim, faça pelo sistema. Hum, eu vou ver o que eu posso fazer. Muito grato, muito grato. Eu sabia que eu podia confiar no Intel. É, eu não sou Intel. Ah, não? Tudo bem. É, é tudo a mesma coisa. do é, bom quanto... Atenção, processador. O gerenciador de tarefas necessita da sua atenção. <risos> Memórias, a partir de agora, só onde vocês vai abrir o casal. Mas é muito pesado, não vou aguentar. Essa é a ideia. O que, que foi, gerenciador de tarefas? Estou tentando, mas esse arquivo não está querendo se abrir comigo. Ah não, acho que ele está corrompido. <coughs> Fale-me um pouco sobre sua seu mãe. Oi, oi, oi. Oi, eu sou assistente do Word. Você tem alguma dúvida assim, tipo fotografia, para... Sai fora, eu sou processador! Olha, tipo assim, sai fora é uma redundância, fica tipo fora já tá em aqui. Calma galera, tá tudo bem, só o Word que deu pau coisa comum. Hoje até que tá tranquilo, ele só tá mexendo no Word. Nada de casar, nada de filminho, nem o coro. Oi, oi, oi. Boa, fala aí. Olha, eu não sei se você sabe, mas o Duarte tá querendo imprimir. Já conversei com o Word e ele disse que o problema é na impressora. Como assim na impressora? Como assim, como assim? O cara compra uma impressora na base cartucho é isso que dá. Tá, tá, eu vou ver o que eu posso fazer. Gerenciador, manda um aviso que falta papel. Olá, bom dia processador. Ah, ah oi, tudo bem? Tudo, tudo bom. Olha, processador, eu já mandei esse aviso. Já? Ah, então manda um falando... eu não falando. que não tá conectado corretamente. Eu já mandei essa também, inclusive já mandei todas as escutas que nós temos no repertório. Na última eu falei que faltava tinta no cartucho. Isso <risos> <risos> é legal. Bom, então o problema para é gente. Cadê o driver da impressora? Senhor? Nossa, onde ele comprou essa impressora? Senhor? E aí, qual que é? Vamos imprimir, vamos imprimir? O que, que tá acontecendo? Bom, senhor, é que condena primeiramente que... que que. que... <risos> tá <bem? risos> Ai, caramba! <risos> ah não, ele tá com vírus. Gerenciador, avisa o usuário para passar antivírus. Eu, a minha senha Lite, por favor. Meu ferro, que antivírus é esse que não pega nada? <risos> Meu, o que você tá fazendo aí parado? O tá cheio de vírus. Putz, você é pirata? Aê, trota, se liga no movimento, certo? Nós somos pirata, mas nós é responsa, tá ligado? Cara, qual foi a sua última atualização? Ah é mano, pelo que eu me lembro, foi tipo... Ai, ai, ai, tá ficando eu tô cada vez pior. Eu tô ah, tudo bem, pode soltar.